Fala galera, it's me. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira. Esse daqui é a Maite. E esse é o primeiro Tente Não Rir do canal. A gente não pensou em nada, né? Pra se rir. Quem rir mais? Vamos só fazer um placar, então. É, pra só a primeira um É, é, é só pra ser. gente se adaptar. E esse é o primeiro Tente Não Rir com o Dublal Planet, que é um canal do YouTube do Manuleiro. O link vai estar aqui na descrição se você quiser conhecer o canal. Eu tava vendo um vídeo e é muito engraçado. A gente precisa assistir isso. Eu com certeza não vou perder. Bora assistir o vídeo, galera. É o primeiro Tente Não Rir. Bora. Ah! Ah, é aquela não abertura que eu sempre que precisava. Não pode ir, é, O dia de hoje pode foi ver. bom. Eu é, comi aquele pão que deixaram cair, o Júlio deixou cair um pouco de leite, caraca, que sono. <risos> puta que pariu, tá maluco, rapaz? Consegui? <risos> Calma aí. Eu ri do cachorro antes de ele se assustar. Eu pensei que... merda, eu ri no primeiro. 1 a 0, tem que anotar. 1 a 0. Eu tava marca, aí, marca no teu dedo. Quem tá com ponto pão, tô marcando dedo. Tu ganhou, eu ri. Então eu tô com ponto, tá então, aqui. Ah, não, o então teu é o de lá, porque é você, entendeu? Mas você. eu sou eu, você é você. Mas você tá abençoado, <risos> entendeu? Mas é a minha mão. Vamos. Aquelas coxinhas em cima da mesa. Agora eu tenho que queimar tudo se quiser pegar a canchurra a cadela mais gostosa do bairro. Um, dois, um. não, <risos> vem vem vem vem vem vem vem vem do vem vem Meu irmão foi demais <risos> pra mim. Ai, eu borrou tudo na minha maquiagem, mas ele já tá vermelho. Borrou tudo já. Tá 3 a 1 pra 3 a 2 pra tu. Ah. Esse canal é muito bom. Meu Deus. Onde ah, é que tá? Tu tá ganhando, tá 3 a 2 pra tu. 3? Eu já ri 3, tu riu 2. Ah não, quem tá com mais é quem tá perdendo, né? Então eu tô com 3, tu 2. Porque eu ri 3 vezes, tu só duas. Ah não, orelha! Para, para, para! <risos> 3x3, a 3x3! A eu ri de você acordando pra mim tudo <risos> aí! Tô tá de olho! Não, não, não, não, não, não, não, formigo! De... <risos> tá eu... <risos> uh, uh, uh, uh. Tu prata três! Tu passou! Foi meio segundo! <risos> <risos> Calma! Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, meu Deus! Vou mais já! <risos> Concentra. Vai, vai, velho! A gente precisa terminar esse vídeo, mas é muito engraçado. Eu falei que era muito engraçado. Por que que o Dante tá risada disso? É a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Quase que eu dei um sorriso. Ai, sou muito bom. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso emagrecer. Vai, vai, vai, vai. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer. Perde dois, vou perder, vou perder, vou perder. Mais sabe, mais sabe, mais Você tá mó de boa. Eu tô pensando em coisas tristes. Olha lá, Margarida, o cara tá louco de novo. Por que que ele não pendura uma melancia na cabeça para chamar atenção, hein? Quase saiu o catarro do melancia. Viu? Galinha, quem que é? Ah, seu gatinho, você não é para pra mim, Eu sou para os marciais, Olha, eu não disse que eu sabia? Venha cá, opa, de novo, ó. Venha cá que eu vou te ensinar uma lição, venha. Venha aqui, venha aqui. Não, não foi risada, só foi uma risada. <susurra> Perfeito. Toma, essa voadora! Ah, toma, toma! Ah, eu ganhei. Uh, uh, eu ganhei. Uh, uh, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Então é concentrado É lógico? Minha chata. Vamos, vamos. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Uh! Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Uh! Vamos, pular. <risos> vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Uh! <mengar> Baleia ah, e a escadeira, assim uh, é bom. 1510 série. Muito cacau. É possível. Agora eu quero ver quem é que vai atirar o pó no gato. <risos> 580. 581. <580, risos> <risos> <risos> <Eu sou risos> <Mitsubishi risos> esse é o Mitsubishi esse macacunixi. Você já viu que fiz? Vamos lá, Júlia, Você pode. também não Vez daquele. Mas é já cinco, eu acho. Eu nem eu sei, não sei mais. Ai, caralho. Que riso, eu fiz isso com 99. Exatamente. Aí. Peraí. Aí. Fica essas quatro patas no chão vou que eu vou subir sobre você e vou lá. Ué? Olha ah, lá. Eu, acho que eu calculei errado. Eu acho que você vai ter que andar um pouquinho pra frente. Dá uns quatro, cinco passos aí. Vamos que ver. Ele só. Fez Opa, mesmo? vai, vai. Fugiu! Como é que ela fugiu? Como ela fugiu? Como que ela fugiu? Que Cleina, <risos> é que eu fiquei sério, é muito triste, por tá tudo engraçado. Marlene, por favor, coloca aqui o meu óculos. É, o aqui do meu lado, por favor, é um cigarro do por favor. É um cigarro. Coitadinho. Ah, muito obrigado, viu? Ah, se você puder pegar o isqueiro também, que tá lá na mesinha de seito da sala, por favor, Não é meu amor, obrigado. Planet. Blanche. Beijo aqui. Uh. Quem chama? É de novo ouvi vazes. Por Rodrigo, a gente vai dar o pé daqui. De acordo com os meus cálculos, você tem que você dar o eu ri, um eu percebi frente. depois que eu ri. Ah, não, Rodrigo, pro lado, Rodrigo. Oxi. Ai, Rodrigo, você não entende nada que eu falo. Hipopótamo burro. Toma, toma, toma, safada. Toma, toma, ah, toma, safada. Ah, tá voltando. Vem. Uhum. É, é, é, é, é. Maria Lúcia. Ai, oh, meu Deus. Maria Lúcia, agora tá. O que é que esse será lá? Você é meu. Os outros tavam dois, só tá de boa Catarina, vem ver essa galera aqui. Não pode ir, vai ter. Eu esqueci. A gente não vai. Dá... Mas a gente uou, joga com bebida esse jogo? A gente tinha é morrido uou, já. Ai, pessoal, ter um que banda que eu sou. hein? Uh, the Rolling Stones. Uh, uh. <risos> Você viu disso? Tá mais eu vi, eu mas é as pedrinhas rolando. está fazendo deve ser tipo um teatro. chato. Não. Ah não. Gafanhotos. Louva a Deus. Gafanhotos. Louva a Deus. Gafanhotos. Louva a Deus. Gafanhotos. Louva a Deus. Eu fui criado por Deus para louvar a Ele. Por isso meu nome é Louva Deus. <risos> E aí galera, eu tô aqui em mais uma trollagem no meu canal. <risos> dessa vez eu vou ficar aqui em cima desse hum. batente e quando meu dono passar eu vou pular. Tá filmando aí, Fred? Ó, fica esperto, hein, ó. Eu vou ficar aqui em cima Não parece peraí, muito eu que eu ele tá falando isso mesmo. Aqui, e aí eu, quando ele passar. <risos> é com você, esse é um garotinho insolente. Eu vou matar toda a sua geração. Vamos brincar. Já perdeu? Aí, minha senhora, qual que é o destino? Rua dos Coedores número zero. Ah, só, é aqui na esquina, né? Isso, tá dando quanto tempo? Ah, deixa eu ver. Ah, 50 minutos até lá. Até? A morrer Minha senhora, é o tempo que o Tartuber leva. É, vem aqui, vem. Vai, ela, só o fustinho que você vai ver só. Preciso comer um barco. Deixa eu puxar um pouco desse aí. Ah, <risos> gato psico. Ô, oh, Rafael, o que é isso aí? É queijo, mano. Não dá, eu não nome... já coloquei tudo na boca. Eu só tenho esse. É de esse. Rafael? Olha só o carinho. lodo. nem um pedacinho. Eu nome. Galera, esse foi o Tente Não rir, o primeiro do canal. A gente perdeu as contas, porque isso aqui só foi um teste <risos> a gente, pra ver se ia funcionar. Mentira. E o próximo que a gente fazer tem que ter alguma coisinha pra dar agora. Esse daqui foi castigo, o teste. Um nós somos muito ruins claro. é um negócio que tipo eu já ri no primeiro para vontade de rir ainda eu tive crises de rir. <risos> se você gostou se você quiser mais tente não rir já deixa seu like se inscreve no canal compartilha com seus amigos o link do dublê plant está aqui na descrição do manuleira se inscreve lá muito a legal o é assistindo. o melhor canal não tem como não tem como valeu galera tchau